E aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez a gente vai brincar um pouquinho com os carros A gente vai ver quais são os novos carros da DLC Obviamente esses carros ainda não saíram na DLC After Hours do GTA V Mas estamos aqui no modo offline com o nosso trainer, beleza? Esse daqui é um trainer chamado Enhanced Native Trainer Update 39 e esse daqui é um, do, um mod pra gente spawnar os carros. E a gente conseguiu spawnar esses carros aqui no modo offline do jogo. Obviamente a gente não consegue fazer isso no modo online. Existem pessoas que usam mods lá, mas isso é ilegal. E a gente não quer quebrar a regra do GTA 5 do GTA só pra spawnar ele no online. Beleza, galera? Então eu decidi criar uma pasta do meu jogo... Uma pasta secundária para que eu possa testar os carros da DLC. Sempre que sair DLC do GTA V, não sei se vão sair muitas DLCs, como eu já disse, já soltei um vídeo falando sobre isso. Mas se, não, se, se vocês ainda não viram, o vídeo, o link vai estar tá aqui na descrição, é só você ir lá e dar uma olhada, beleza galera? Eu vou vir aqui, então vamos testar o nosso primeiro carro, o nome dele é o Free Crawler, beleza? Free Crawler, na verdade. Esse carro aqui parece ser um carro de combate. Na verdade, um, um carro de... Você andar na rua mesmo, só que um carro bem pesado, beleza? Tá o nome dele ali embaixo. Kennes Free Color Off-Road. É um carro off-road, né? Olha o motor dele. Carrinho padrão. Achei legal esse carro, galera. De verdade, mano. Eu, comprar ele, eu vou, super vou comprar ele no modo modo online, mano, olha o interior dele como é que é Lembrando que todos esses carros aqui Que vocês estão vendo, eles não foram modificados Todos esses veículos, na verdade, eles não foram Modificados, mas a gente vai modificar um pouquinho Aqui com o mod, Vou, pelo menos vamos tentar né, Modificar eles aqui Pra ver como é que eles ficam com, com algumas Adições aí, beleza? Esse carro aqui é bem simplesinho, tem quatro portas Como vocês podem ver ali, ó, quatro portinhas papapá ali atrás é fechadaço Vamos ver se esse carro Aguenta porrada, vamos colocar ele aqui Vamos ver se ele aguenta porrada Primeiro vamos, vamos equipar ele, né, velho Vamos brincar um pouquinho de, de, de equipar esse carro Vamos lá, veículos Paint menu vamos, ser, vamos escolher primeiro uma cor dele Eu acho que eu vou querer uma cor Uma cor metálica Deixa eu ver Eu acho que esse black steel aqui É bem bonito, cara, eu acho que eu vou deixar ele Cor secundária, vamos ver como é que muda a cor secundária Será que a cor secundária tem alguma coisa? Tem, ali, ó a Lateral do carro ali tem, ó Pô, bacana, velho, bacana Só não tem muitas cores, quer dizer, ah, tem sim pô. As cores metálicas Caraca, mano Esse carro fica bacana assim, velho Vou deixar assim pra ver Primeira primária e secundária Perskillant, não vou trocar o Perskillant dele A roda dele, a roda Vamos pegar, cadê? Esse aqui é a cor da roda, eu quero modificar Vamos lá, adicionar todos os upgrades De velocidade, todos os upgrades De armor, né, que é de... de, de de proteção uh, Vamos ver Front bumper Olha, a gente tem, a gente tem quatro Bumpers aqui diferentes Tem o um estoque, o quebra-mato primária O quebra-mato secundária E o pesado Acho que o pesado ficou mais top, hein, mano Deixa eu ver o secundário aqui Acho que o pesado ficou com mais cara de mal, né, velho Vamos, vamos pra traseira aqui, vamos ver pra traseira como é que fica Secundária Canis e placa canis secundária Qual a cor secundária? Beleza, eu achei legal esse daqui. Vou deixar side skirts. Vamos lá, a gente tem vários side skirts. Olha só: tem o degrau grade metal, degrau primária, degrau secundária, degrau é, é, grade metal alterado. Tem a primária, alterado secundária, degrau alterado patriota. Nossa, esse daqui eu achei meio estranho. Degrau leve cromado, degrau leve carbono grau leve primária e degrau leve secundária Beleza? São esses daqui Vou deixar degrau leve secundária Porque é a última O exaustor, vamos ver o exaustor aqui como é que fica Tá, tem o normal o, ponta, o normal é esse daqui Ponta de titânio é esse daqui carbono é esse daqui e o cromado é esse daqui Vou deixar cromado, achei mais bonito Roll cage, Temos o roll cage, Cadê? O roll cage aqui na frente Tá, quebra-vento primária Quebra-vento secundária Quebra-vento carbono e quebra-vento patriota. Vou deixar carbono. O carbono ficou bem bonito. Grill. Essa, essa parte da frente aqui do carro, né? A grade. Tem a grade cromada, grade carbono. Horizontal cromada, horizontal carbono. Alterada cromada, alterada carbono. Primária, secundária e carbono. E canis acentuada. Eu vou deixar essa... Deixa eu colocar a outra, peraí. Vou deixar canis carbono. Vou colocar alterada primária vou colocar alterada é, carbono aqui beleza vamos ver se tem outra página temos ah esse daqui é o nosso capu, beleza vamos lá temos o carbono ventilado placa reta placa secundária ventilado carbono carbono com placa reta carbono com placa secundária são esses daí eu vou deixar esse daqui que eu achei ventilado carbono bem bonito e vamos para o próximo Fenders o que que a gente tem de Fenders Parra para barros ah, pera Ah, tá, entendi Essa, essa, essa parada de paralama ali, ó Parabarros, chama paralama, ó Tá vendo ali, gente? Tem o estoque e o Parabarros, beleza? Vamos ver o teto O teto tem os, o, o, o snorkel básico E o snorkel quadrado Esses daqui são os snorkel Vou deixar o snorkel quadrado, achei que ficou Com a mesma cor ali do outro, né? Então vamos deixar isso daí Motor, o motor já tá no nível 4 Freio também, transmissão também Proteção também tá no 100 Vamos ver se tem livres. Tem, tem liveries, galera, olha só Adesivos no carro kenis kenis sujo Nossa, mano, esse aqui ficou top demais, velho Caraca, velho, que da hora Montanheiro Nossa, mano, esse aqui ficou brabo, velho Ranger kenis Ranger Main, uh, main Match Viceroy Esse daqui, Viceroy Caçador Black Eagle Beleza, salva vidas de Los Santos E é isso, mano Eu acho que eu vou colocar o Soldado Montanheiro, velho. Olha como é que esse carro ficou, mano Tinta da... Dos, dos vidros, né A gente tem como colocar Do jeito que a gente quiser Pode colocar Dark, deixar médio Eu sempre deixo minhas coisas no médio Enfim, placas Vou deixar a placa normal aqui, qualquer uma categoria da roda, a roda eu não gosto muito de trocar, eu sempre deixo a roda original do carro eu não tenho coragem de trocar a roda do carro galera, de verdade uh, roda customizada nesse carro não tem e a gente tem como trocar a placa, mas aí enfim, é isso daí galera vamos testar agora o carro, mais ou menos pra gente não sair dessa região mas olha o barulho do carro depois de customizado Ele anda bem, mano. Ele anda bem, cara. Anda bem, gostei dele. Achei um carro super da hora. Como eu disse, o nome desse carro aqui é Free Crawler. É da Cannes Free Crawler. E esse carro aí, galera. Não sei qual é o preço dele. Eu ainda não pesquisei na internet qual é o preço dele. Não vou pesquisar. Isso daí é. É, pra gente ver mesmo quando o carro for lançado, beleza, galera? Não sei qual é o preço Se existir algum vídeo aí, se existir alguma informação na internet Eu vou trazer pra vocês um dia Mas, cara, esse carro aqui tá top demais, velho Com certeza eu vou pegar ele Vou jogar ele no modo online Porque vai ser um bagulho muito foda, mano Temos esse outro carro aqui O nome dele eu acho que é Manancer, né? Deixa eu abrir ele aqui Vamos, vamos ver qual é, o, qual é o nome do carro É, o, é esse mesmo, HVY Manancer. Beleza? Ele é também é um off-road, só que ele é um off-road militar, né? Ele, ele atira, tá vendo? Olha. Ele atira, é um carro militar, mano. E você pode ficar, se eu não me engano, ali, ali naquela minigun ali atrás. Deixa eu ver, deixa eu ver se a gente consegue abrir a porta de trás aqui. Não, não tô conseguindo. Mas tem como, é, um, um, se você tiver um carona, o um carona sobe ali, beleza? Se o cara for atrás, se eu não me engano. Cara, simplesmente foda. Vamos, vamos modificar esse carro aqui. O carro tá básico também, né Como eu disse, todos os carros que, que estão spawnados aqui, eles estão básicos Mas a gente tem que modificar eles, beleza Vou aplicar tudo aqui logo, de uma vez Vamos colocar o Front bumper, temos o front bumper barra Temos o, o barra secundária Barra GG Deixa eu primeiro trocar o clima aqui, galera Só um minutinho Deixa eu voltar porque A gente precisa de, de ver o carro, né mano Deixa eu bloquear aqui também Cadê? Tem como pausar Não, vamos, vamos voltar aqui e colocar Real time, pronto Beleza, real time tá GG Vambora é, Vamos modificar o carro aqui novamente Cadê? Front bumper, temos o barras Barra secundária, barra GG Barra GG secundária, barra reforçada Reforçada secundária, quebra-mato Quebra-mato secundária Extensor maciço, caraca mano Extensor maciço é da hora hein velho? Vamos ver quais são os outros aqui Extensor maciço primária, secundária Barreira frontal, barreira secundária, cromada Nossa, acho que se barreira frontal Cromada, acho da hora velho. Vou deixar ela Vamos lá, parte da ré Parte da ré uh, Temos o estoque, extensor maciço Beleza Extensor primária, secundária, primária De novo, quebra-mato grade primária Quebra-mato grade secundária Barreira traseira, barreira traseira Secundária, cromada e eu acho que só isso Vou deixar esse quebra-mata aqui Cromado, beleza? Side skirts né? A saia lateral aqui do carro Temos a simples Simples secundária, carbono é, Enegrecida Raiada, raiada aderente Carbono, esportiva Secundária Esportiva carbono Abertura dupla Abertura dupla secundária Dupla carbono, tripla Carbono também, vou deixar essa daqui, tripla carbono, achei da hora Temos o exaustor, né, que é a parte do, do, do escapador ali, do, do escapamento Ele tá para cima, original exposto, beleza, original exposto Três para direita, três para esquerda, pra, três à direita com carbono Três à esquerda, três à esquerda com carbono Três à direita angular, três à direita angular, carbono Angular e, e, direita também, do mesmo jeito Alinhados à direita Alinhados à esquerda E envergados, beleza São esses daí os escapamentos Eu, eu acho que usaria esses daqui, ó Achei esses daqui da hora Roll cage, temos a, com a minigun Ah, então beleza Temos a, a arma normal e temos com a minigun Tá vendo, galera? Tem duas versões Então o bagulho vai ser louco Fora que o carro também tem umas metralhadoras na frente, ó Tá vendo, ó Atirando ali pra vocês verem. O motorista tem essa metralhadora e o, o carona tem a metralhadora de cima. Olha que louco, velho. Beleza, Grill, a parte do. Da, do. Da grade ali do motor, beleza? Do capu, na verdade, porque é o motor ali atrás, tá vendo? Ó, se o escapamento tá ali, parece que o motor tá ali, mano. Não sei. Mas eu acredito que esteja. Parece que tem umas bagulho ali, tá vendo? Parece, parece que é um motor, enfim. Não, não motor não, porra, tô falando bosta o, o escapamento é pra cima ali mesmo Mas na frente motor. enfim Vamos lá, grade simples, gra grade geométrica Grade exposta, grade com barras Combinada, melhorada, com entrada Grade com entrada cromada Grade com entrada carbono E é isso, essas daqui são, são as grades Vamos ver para o próximo Esse daqui, tá, esse daqui é a parte do capu Simples, simples primária ventilado. Vamos escolher aqui um da hora Nossa, esse aqui achei da hora, velho Vamos ver quais que tem, né, velho Abertura, utilitária primária Nossa, utilitária carbono, tem uma pá ali na frente Vou deixar com a passa de estilo, velho Tá, o, o teto Acho que o teto não tem muita coisa pra modificar Só tem aquela partezinha ali na frente, né Ripas de suporte militar, suporte de teto E suporte bagageiro militar E ripas de suporte militar Achei da hora, hein, mano, vou deixar isso aqui Motor já tá no nível máximo, tá tudo no máximo, liveries. Essas daqui são as camuflagens, hein, galera? Primeiro vamos trocar a cor do carro, porque parece que a gente vai precisar de trocar a cor do carro, né? Cadê? Paint menu. colocar prata, que daí a gente vê quais são as, as, as liveries, né? Os adesivos que a gente tá trocando. Tá, tem essa daqui, camuflagem básica, camuflagem zampudo, camuflagem spray... Contorno de três cores, caixa de areia anos 890, moderna de cinco cores. Esse daqui é teatro árido. É isso, camuflagem inverno. Esse daqui, é como sei, guerreiro urbano, reserva ambiental, naval, aquelas lá da, da DLC, todo mundo já sabe. Todas as, as. Quando você desbloqueia todas elas, elas ficam assim. Dola dola. Caraca, dola dola, velho. Nossa, velho. Caraca, vou deixar essa aqui só de zoa, mano Na moral E é isso, mano, eu acho que Essas são as... A roda, como eu disse eu, Geralmente eu não modifico, mas Vou deixar essa roda padrão aqui porque Fica a mercer de vocês, beleza, galera? Vamos testar o carro Ele é um carro parecido com um Insurgent De verdade Só que é um Insurgent armado, tá ligado? É isso Ó, o interior dele Bem basicão, o carro é bem baixinho, né? Caraca, até aqui em cima tem dólar, mano. Isso é louco. Tem que ser muito milionário pra ter um carro desse, hein? <risos> mas isso daí? Vamos testar agora a moto opressor. Essa moto aqui é muito OP, velho. Na moral. Eu não sei se ela tem... É, missão. A gente vai testar agora, mas... Olha só, velho. Olha que loucura. O bagulho voa, velho. É flutua. É... Nossa. É estranho demais. Não é uma Oppressor igual aquela primeira Oppressor, né, mano? Que a primeira opressor tem... Tem roda. Isso daqui voa. Flutua o bagulho. É uma, é uma arma do militar top isso daqui, velho Infelizmente, tá muito futurístico, não sei, mano Dizem aí nos comentários o que você acha disso aqui, velho Tá, colocamos aqui o, algumas coisas Tem como trocar o motor? Ah, olha aí O hum, cor do motor, mano Motor estoque, motor vortex Vortex, vou colocar o vortex aqui Fuel tank Metralhadora explosiva Ah, metralhadora explosiva, mísseis teleguiado, mano Meu Deus, velho Meu, isso aqui tá muito p, velho Vou colocar metralhadora explosiva Nossa, mano Olha isso Mano Olha o barulho que essa arma faz, velho Meu Deus, mano nossa senhora, isso aqui no, no GTA Online vai dar uma treta louca, velho. Motor nível 4. Ah, eu acho que isso aqui não tem como mexer em muita coisa, manos. Olha, tem camuflagem. Pera aí, tem camuflagem na moto. Deixa eu trocar a cor dela. Vamos trocar a cor dela aqui. Pera aí, coisa rápida. Vou colocar vermelha. Dessa vez vai ser vermelha. Nossa, mano. Modificações. A moto tá flicando porque eu tô apertando o número 2 e 5, tá, galera? Então, sabe como é que é, né? Mas tem, tem as, as modificações aí, manos. Vocês podem ver aí, ó. As camuflagens. Certo. Camuflagem doida da motinha. Motinha, ela é igual um avião, né? Ela, ela voa. Olha isso aqui. Ela decola, mano. Ela voa e ela decola. Ó, ó. Ô, bagulho bizarro, velho Enfim, nossa, tem uns carros aqui que sumiram, né? Beleza Essa é a moto, galera Oppressor 2 Essa aqui é a segunda opressor do jogo, beleza? Segunda opressor que vai sair muito provavelmente na, nas próximas updates nas, nas pequenas updates que a Rockstar Games vai vir lançando aí durante as semanas E é isso aí Vamos agora testar o avião Esse daqui é o avião chamado, acho que é o Strike Force O nome dele eu tentei spawnar um avião chamado Scream Jet 2, galera Mas não, eu, eu não consegui, ele dava erro, tá? Esse aqui é o Strike Force B-11 Strike Force Beleza, galera? Vamos mexer um pouco na, na, nas coisas dele Colocando todas as proteções chefe flare Beleza, bomb type Tá, a gente tem um sistema de bomba Explosiva Motor nível 4 Não tem muita coisa Tem as, as, as pinturas dele, né, mano? Olha isso aqui as pinturas como é que fica Tubarão, coelho, camuflagem tubarão Camuflagem porco, camuflagem porco florestal Porco ponta branca é, Camuflagem cobra Camuflagem, camuflagem porco, porco furtivo Vou deixar esse aqui, corpo furtivo Acho que ficou bem legal, hein, mano Deixa eu ver se tem que se trocar a cor, fica melhor Vamos, vamos ver É, eu acho que a cor, mano, não influenciou muito não, hein Verdade, acho que a cor não influencia muito nisso aqui, não secundário também não, não tem muita coisa É isso, galera, eu acho que Esse é o avião Vamos ver o interior dele O interior dele é bem basicão Vamos voar um pouquinho com ele Os Nossos carros vão sumir, mas a gente vai espanhar o último carro Que é o Terabyte, beleza? Que é um caminhão, na verdade Olha o barulho, é diferente, velho. Mano, o barulho é diferente, mano Olha isso aqui Tá, tem metralhadora daquela, tem metralhador, é, míssil barragem. E tem a famosa metralhadora explosiva, velho. Mano. Você é louco, o bagulho é potente, mano. Pousei aqui de qualquer jeito, mano, só pra gente spawnar o próximo veículo, tá, galera? Se fosse jogar GTA, mano, vambora. Pegar o próximo veículo, que é um caminhão Olha esse avião que top, mano o nome dele é Strike Force, vamos lá Vamos spawnar o próximo veículo, o próximo E último veículo da DLC, da próxima atualização o nome desse veículo Vamos spawnar aqui é, Já estava escrito, é Terbyte Opa. Terbyte Assim Beleza? Caminhãozão aí pronto É um caminhãozão de guerra Olha que caminhão louco Deve ter altas modificações para ele, velho Vamos lá Vamos ver o que, que tem pra ele Performance, armor Motor a gente tem aqui Transmissão Vixe, mano, não tem Não tem nenhuma modificação, parece Deixa eu ver Galera, não tem muita modificação pra ele, velho Vou, te, vou ficar devendo vocês, mano Não tem como a gente trocar Não, não tem como Cara, não tem como trocar o... As coisas desse caminhão Só tá aí, o caminhão só, galera Não tem muita coisa Nenhum... Mas ninguém coloca neon em um caminhão Não tem como, infelizmente Tem como se trocar as cores, né? Tô colocando só aleatório aqui pra vocês verem E é isso, manos Essa é a DLC Vamos ver o interior do caminhão? O caminhão tem uns coro ali atrás. Pá, caminhãozinho show. Enfim. Esses são os carros da DLC, né? DLC que vai sair muito em breve. Espero que saia nas próximas semanas. Beleza, galera? O vídeo vai ficar por aqui. Não se esqueça de avaliar ele. Se você ainda não checou, galera, vai estar passando aqui em cima nas anotações. Anotações não, nos cards. Vai ter um link para uma playlist, né? A playlist completa de todos os conteúdos que saíram para DLC que eu, que eu lancei aqui no canal. Foram vários vídeos, então vai estar tudo aqui nessa playlist, é só você ali e dar uma olhada porque vai valer a pena, você vai conhecer um pouco mais dessa DLC que saiu, né, chamada After Hours, né, uma festa da boate, sei lá, cara, um bagulho muito louco, lancei vários vídeos mostrando como é que, é, como é que funciona a boate, quais são os carros que saíram e agora esses daqui são os carros que ainda vão sair no GTA Online, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. É, não esqueça de avaliar o vídeo, de, de favoritar, de compartilhar aí pra geral essa novidade, né? Compartilhar esses carros aí pros seus amigos. Porque, mano, eu tenho certeza que seus amigos vão ter. E vocês também vão ter esses carros. Porque, mano, eu, eu também vou ter, velho. De verdade. Autos, carros top. Eita, isso aqui é uma câmera, velho. É não, é tipo um... Bagulho bizarro, mano. Um bagulho mais bizarro, velho. Isso é louco. Enfim, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Valeu e falou.